Posso uhum. usar? Eu... Posso usar? Meu Opa, deus, to vale. muito rápido, caralho velho! Eu fui muito rápido, mano Caralho Mano do céu Ô eu oh, viste com a roupa ali da frente Roper fica, fica aqui ó, fica aqui nesse cruzamento aí, ó Isso aí, hum. fica ali, fica virado pra lá É a minha contagem 3, 2, 1, vai Vai! Ai caralho, deu um poste <risos> errou, calma ele tem conseguido a gente tem conseguido calma vamos espera espera pera, pera, pera. Uhum. Sai calma só calma Sai, só vai vai vai calma vai, tá vai, preso não solto não não Uou! não Uou! não não não não Ai ai, cheguei, vamos lá. Agora remessa errada de boa. Ai, o helicóptero tá esgoto. Tá o helicóptero esgoto. Solta! solta. <risos> Pô, você deixa o helicóptero fudido, velho, ai. ele tá me ligando. Mano, você tá de ponta cabeça. Ai, ai, ai, vai. Desce, des tira isso aí daí, não pousa aqui, seu animal. Quebrou, quebrou que não que não que não não não não não não não não não não não não Explodiu o carro. Explodiu, o carro. explodiu explodiu não não eu não acredito nisso, Deus. Depois de tanto tempo que eu subi nessa bosta, você vai fazer faz isso. Por que, mano? Na moral. Ó, o Hopper, olha essa <risos> <pra> arminha. Oh, <risos> só pra dar aquele clima, né? Eu <risos> não acredito Tomando nisso. Tomar no seu cu, <risos> mano. Olha o Hopper, olha o Hopper. Uou! Oxi! <risos> oh. <risos> Aaaaah! Eu vou em primeira pessoa pra ver. Ui, nossa, a primeira pessoa <risos> muito paradoxa. especial Nossa, o Hopper é ninja, velho, caiu rolando. Uia! bosta. <risos> Tchau. Boa, boa, boa, boa. Tchau mesmo. <risos> <risos> <risos> não, Eita, como você tá vivo? Aceitei, aceitei, aceitei. prego agora é maior que nenhum. Ah, eu não tô mais bugando. Nossa, o outro foi matado. Ô, Hopper, me chama aí também pro teu negócio. Eu já chamei, chamei todo mundo. Chamou? Vou acertar. Nossa! Eu matei o... <risos> eu matei o de grava. <risos> eu falei? É, pessoa... Nossa! Ó, oh, faz comigo isso. Você habilita é o... Você habilita o ou não? Porra, deixa Ai. eu subir. Ui! <risos> Nossa! Tá, ah, vai! sentindo o Matrix agora, Varinipo Nossa, o não, não sabe pilotar porra, Ele tá né, com o O é, é, é, é, cara quebrou é, tudo, o cara bugou O bug Tá bugado, velho É muito grande esse daqui Ó, oh, quem não gosta de mim é só falar É <risos> oh, tem, tem, tem tanta cor pra oh. ter em cima do nosso nome Tem justa cor rosa A cor do canal desse bosta, bosta não. aqui não, Para, não, Torugo não, não, não. Esse não bosta é mal. Vai ter três mortos dentro da água. Vem tá pinto. Tá, gente. Informação. Vem de atacado. O que é? Vocês querem ver o bug? Como é que eu acho? Fala <risos> se não merece um 10 na, na, nas eu Olimpíadas. Maluco, eu assim, olha lá. Eu olha lá, rapaz, gente, olha rapaz, gente, rapaz. Olha, gente, olha lá, gente, olha lá, gente. os caras não param agora. Eu, eu tô capaz, tô... <risos> Vamos todo mundo ficar alinhado aqui? Quem tem alguma dúvida levanta a mão. Ah, não deu certo, peraí. Calma aí. Quem tem alguma dúvida, levanta a mão. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não, consigo eu não sou capaz. Nossa! Sincronizado. Você <risos> viu aquilo? <risos> Você viu aquilo? Ah, Não, é, mano, aquilo lá que os caras fez ali foi sensacional Que merda, meu deus <risos> Ei, Ei, sou é o primeiro Não, <risos> vai, é todo mundo junto, Zé <risos> Olipal Ei, eu tô falando, meu boneco, se afoga as coisas posso falar? Não Não Obrigado <risos> <risos> Obrigado <risos> Ele foi humilhado <risos> Uh. Brasil, Brasil. É. Cala Ei, a boca, Brasil. Hopper! Não Meu Deus! Se eu lá, ficava amarelo. Fala, Hopper! Vai, 3, 2, 1, já! Não. Nossa, agora não, eu não, não, não, não consegui! <risos> Turugo, ah, fala alguma coisa, vai. mano! Não fica parado aí apertando um botão. Esse cara deve estar tá fedendo Calma ah, aí, mãe, muito. vou mudar meu acessório. Meu, meu cachorro. <risos> Nossa, muito demais. Feliz. O cara parece tô... um bubalu roxo. Vai, vai. 3, 2, 1, já. Nossa, que merda que eu fiz ali. Que merda. 3, 2, 1, vai. Aê, porra. <risos> Que Foi boa. sensacional, mano. Foi muito bom, mano. Praia. Toca aí, toca aí, toca aí, gente. Toca aí. Toca aí. Toca aí. Eu toco, queimou. Toca aí, toca aí. Um pra cada Como é que tá voando? Como é voando? Eu tô voando. Eu tô voando. <risos> Tá meio que. Oh. Sei lá, meio que. Oh, Eita! Né, oh, Aí tem que, que jogar outro desse daqui, velho. Pra você gravar, velho. Na moral. Gente, joga C4 aqui no chão exatamente no meu pack. Agora ativa. Não, ainda não. Não, você empurrou. Não Aí! Caralho! Meu Deus! <risos> Cadê oh, não, eu morri, <risos> mano. Caralho! Caralho! Ah, Olha a poça, o tamanho da poça eu faço... Eu faço... Eu faço Que foda, mano, que foda, velho Tô olhando, vai, tô olhando, faz duas horas Calma aí Ainda não, calma aí, eu... Nossa. calma aí Nossa Calma Boa bosta <risos> <risos> A Luiz ficou perfeita, calma Todo mundo preparado? Não Que bosta. Como é que é o bagulho bosta, da animação lá? Mas que não tá dando caralho, já consegui Vem comigo prego, ainda tem double chance oh, nossa. Nossa, todo, todo mundo vai, preco, vem, preco, vem comigo prego todo. <risos> todo mundo Os caras não sabem subir, os caras tem down Pera aí, onde é que sobe? <risos> <risos> é. Tá <calado>. Cavalo <risos> Deu um mergulhão aqui velho Agora vai. Não gosto de nath. Mas que porra! <risos> Ele ainda escorregou ali. Agora vai. Olou forte. Eu sei porque. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, oh, o loforte tá fazendo uma aliviação. Oloforte forte. Ele não é fraco. Porque... Então vai, Hopper. Olofraco fraco. Isso, vai. vai. Olou fraco. Olou forte. Três. Dois. Um. Que delay! E já! Bosta! Calma Meu Deus! Dois. Um e. Errou! Um. Alofote! Três. Dois e. Mas caralho! tudo isso aí para nada! Três. Dois. Vai Oooooooou oh. oh. Yes! Yeah. <risos> foi épico! Yeah. Parabéns consegui. mano oh, Parabéns! Obrigado moço! <risos> Aê, agora é Eu a mesmo, consegui. Mano. Eu consegui! Ah, agora faz de novo! Eu consegui, novo. consegui <risos> moço! Uh -huh. Yeah! Não, não, não! Não, e, não, não, que tem que vai ser que plateia, não! Vai ter Vai ter Que platéia! Não vai o diferença! Oh Ô oh, Zeus! Oh, oh. oh, Aqui ó pra você! Sim. Melhor de Meu três, cara. hein, Zeus? Ah, eu fiz errado, boss. Calma, não, isso mesmo. Nossa, tchau. <risos> tchau. vai ter diferente, vai, ser diferente, vai, ser diferente, vai ser diferente. <risos> E pra que você tá fazendo? Eu vendo pornô. Eu também. <risos> <lacht> ja, der